Fala galera da Red Max, acabou de chegar aqui para mim o slider da BMW F 800 R. A gente vai mostrar o que, que é a inovação e a tecnologia dessa cabeça de impacto modelo F1, sistema de amortecimento e a cabeça em alumínio com nylon, um revestimento de nylon e o que que isso auxilia? Numa, num possível acidente, aí, numa queda com a moto o nylon ele tem uma característica de dar o um menor atrito numa queda comparado com a cabeça anterior da Procton, que era totalmente em alumínio o atrito era maior, então numa possível queda é, provavelmente a sua moto ia diminuir o arrasto e a possibilidade do impacto prejudicar o slider a base ia ser muito maior. Né? Com a evolução que teve essa cabeça F1, o formato dela além de ser mais leve, já, já sendo alumínio ainda é mais leve pelo desenho dela, ainda conta com um anel de nylon que vai permitir com que numa queda em velocidade, não com a moto parada, o arrasto seja maior, diminuindo a questão do impacto e com o atrito prejudique as outras partes da moto, né? as partes que vão encaixadas. No caso da BMW, da F800, da Z1000, outras motos que não precisam daquela base, né? do suporte para ser instalado, vai direto no quadro, isso é essencial e fundamental para que você não prejudique sua moto numa queda. Então vale a pena o investimento é Um slider bonito Um slider que além de ser bonito Também protege a sua moto Então vale a pena o investimento é, Quero agradecer a Procton sempre pelo suporte Sempre por manter é, não só os lojistas Mas também os seus clientes satisfeitos com os produtos Porque não é só embelezar a moto É proteger É conseguir garantir com que inevitavelmente é, moto foi feito para cair, então que ela cai não traga mais prejuízos para você. Então proteja principalmente a, a tampa do motor, o tanque, é, nas motos carenadas que proteja a carenagem lateral, tampa do motor também, para que qualquer eventual acidente aí o seu prejuízo seja mínimo, tá? É, quem não usa slider e já caiu, sabe que se tivesse um slider protegeria bem mais, né? Fora o slider. De carenagem, a Procton conta com vários outros acessórios para proteção da sua moto, o slider de rodas, o slider de balanço, o slider da roda dianteira, que é o que vai na bengala. Então, são produtos excelentes, de qualidade. Quem conhece, quem que já teve a oportunidade de conhecer, sabe que são produtos diferenciados no mercado que valem a pena. Então, quero dar uma, mandar um abraço para todo mundo, um abraço pessoal da Procton. É, daqui a pouco a gente está mandando esse Slider para o cliente, ele é daqui da região nossa mesmo E as fotos dele instaladas a gente vai publicar futuramente na nossa fanpage Aproveitando, curte a nossa fanpage facebook.com/barra facebook.com.br A gente está mandando sempre dicas, vídeos, curiosidades, é, tudo relacionado ao mundo das duas rodas Estão lá na nossa fanpage um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e juízo sobre a moto aí.